Fala, minha leoa! Tudo bem com você? Gente, você que está me acompanhando e ainda não me acompanha, seja bem-vinda nesse canal. Eu sou a Paula Tavares. Mas para você que já está me acompanhando, sabe que eu estou no processo de mudança. Na verdade, eu já me mudei. Mas quando a gente vive mudanças, as coisas elas vão se encaixando aos poucos nos lugares, não é verdade? E eu decidi fazer desse momento, momento gostoso, para mim e para você, que me segue aqui também. Quero que você acompanhe todos os momentos, cada cantinho, cada arrumação, cada inspiração que eu vou ter. Para que você também possa se inspirar e fazer na sua casa ou em algum ambiente. Hoje nós estamos aqui na minha cozinha e eu vou mostrar para você uma transformação que eu fiz naquele cantinho ali. Eu tava muito sem graça eu disse, poxa, eu preciso fazer algo com a minha cara, e eu preciso fazer algo que fique bonito. Então, eu tive algumas ideias e eu vou compartilhar essa ideia com você. Eu vou te mostrar agora o cantinho para que você possa ver. Esse é o cantinho, tá vendo? Aqui ainda falta fazer muita coisa, gente. Tô pensando em fazer uma bancada aqui, uma elevação. Aqui tem tá algumas coisas que ficaram soltas, bagunçadas e eu decidi, né, arrumar aqui. Então, eu vou mostrar para você duas opções de como fazer uma arrumação nesse canto aqui, tá certo? Mas antes de começar, eu vou te pedir um super favor. Fica nesse vídeo até o final. Assiste até o final. Porque isso vai me ajudar muito no crescimento do meu trabalho aqui no canal. E tudo é feito com muito carinho, com muita atenção, pensando em você. Ah, antes que eu me esqueça. A gente tem um dia só na semana de vídeo, que é todas as quintas-feiras, você já sabe, né? Mas a gente vai ter agora vídeo a partir da próxima semana, sábado e quinta. Olha que legal, dois dias de vídeo para você maratonar tudo comigo nessa casa, todas as mudanças, as transformações. Eu prometo que eu vou mostrar cada detalhe em vlog, não se esqueçam. Não fiquem preocupadas, a gente vai continuar tendo vídeo aqui de crochê. Esse é um período que eu estou vivendo e quando passar esse período, eu vou voltar a crochetar junto com vocês, dando dicas empreendedoras e muito mais. E se você ainda não me segue lá no Instagram, tá esperando o quê, minha amiga? Vai lá, vai lá, segue o Instagram, tá aí na descrição do vídeo, tá passando agora na sua tela e me segue lá também. Então, vamos lá! Então, gente, para esse espaço aqui, eu tenho alguns acessórios aqui em casa, né? Que eu já trouxe. Que é essa bandeja. Eu vou dar duas opções de arrumação para vocês. Essa bandeja, algumas coisas aqui, como garfo, colher de pau, é, machucador de alho, tábua de carne. Então, a primeira opção que eu vou dar é essa daqui, ó. Você vai colocar aqui, certo? Esse foi o cantinho que eu achei, mas você pode colocar no cantinho aí da sua casa. Vou colocar aqui o machucador de tempero. Aqui no armário eu tenho essas colheres aqui. Eu vou arrumar aqui, tá vendo? Vou arrumar todas essas colheres aqui. Eu já arrumei aqui nesse potezinho, na verdade, esse daqui, essa peneira, eu vou colocar aqui, eu esqueci o nome disso, não sei, vou colocar aqui e vou arrumar ele aqui, depois disso eu vou colocar esse garfo, faca, colher, talheres, nesse potezinho que eu achei tão lindo, eu comprei nessa última viagem que eu fiz lá pra Argentina e vou deixar aqui, aqui eu tenho... Um potezinho com leite em pó, que eu posso colocar aqui também. Ah, tem uma térmica também que eu posso deixar aqui. E esse eu deixo aqui, ó. Olha como fica arrumadinho esse cantinho. E aqui eu deixo ainda um panozinho para colocar a mão e tá tudo perfeito. Rápido, prático e simples e deixa um ambiente bonito. Eu vou mostrar de perto pra você. A segunda opção é você colocar a bandeja aqui. Eu não gosto muito dessa opção pelo é seguinte. Ela passa um pouco aqui da mesa. Então você vai analisar o seu espaço. Se o seu espaço couber uma bandeja dessa se você tiver, tá tranquilo. Pra mim não é a melhor opção. Então, minha leão, você gostou dessas duas dicas? Deixa a sua curtida, deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Para que outras pessoas também <risos> possam conhecer, você pode compartilhar para uma amiga que gosta de decoração de casa e que ama receber as dicas Esse vídeo. Ah, eu pensei agora aqui também, uma outra opção é você substituir esse lado aqui por esse aqui. Por que eu fiz isso? Porque aqui dá um peso maior a técnica e evita com que a minha bandeja caia o lado do carro. O que não vai acontecer porque a maior parte dela está de cima da mesa. Por isso que eu não gosto muito dessas opções, porque eu tenho essa preocupação. Mas olha aí, essa também é uma opção. Tá vendo? E a dica de hoje do nosso blog é essa. E até o próximo vídeo, Tchau, tchau!